Um dos adesivos mais comuns da nova cápsula de 10 anos do CSGO é o Baby HAL. Exatamente esse adesivo aqui. É basicamente uma versão bebê do HAL, dá pra gente ver ali uma chupeta. Porém, ele traz as cores e a semelhança ao Howling Down. O adesivo com o trabando que foi lançado junto com a M4A4 HAL. Esse adesivo é muito valioso. O preço real dele pode passar de R$ 5.000. Na Steam o preço é um pouquinho mais salgado. Ele tá à venda por R$ e 40 reais, Enquanto que a versão Baby Hall, acaba de ser lançada, custando apenas 9 reais galera. Deu até uma valorizada. No começo estava sendo medida por por reais Agora deu uma subida, chegou a bater 19, E agora caiu. Então acredito aqui para 9. Galera, a dica da vez é o Trades.gg, um site para vocês trocarem skins de CSGO. Uma variedade quase infinita de skins. Um estoque milionário de skins de CSGO. Para você poder dar uma pimentada nas suas skins, trocar algumas skins.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 Olha só, eu acho que esse é um dos melhores adesivos para fazer crafts Que vão parecer muito high tier Eu quero testar uma Slate 4X Baby Howl Vou fazer isso agora, acho que vai ficar muito interessante Mas antes, eu quero discutir com vocês a respeito do Howling Down Investidores que possuem Howling Down Skins com Howling Down O que vão acontecer com elas O que vai acontecer com o preço desses adesivos A gente sabe aí que no Brasil o maior colecionador de Howling Down é o Gaulês Eu lembro a época aí que ele comprou esse set de Howling Down Acredito que são 10 mesmo, não tem mais nenhum guardado. E o Howling Down é muito comum na haul A gente tem mais de 900 crafts de House com Howling Down aplicado. Porém, o que que veio na minha cabeça? Bom, quem queria fazer esse craft no passado já deve ter feito, porque hoje o adesivo já tá muito caro. Pra você fazer isso aqui hoje, você teria que gastar 20 mil reais em stickers, né? Além do preço da skin. Então, realmente a galera não faz mais esses crafts. E com a chegada do Baby Hall, vai ter uma necessidade ainda menor de aplicar Howling Down. Eu acho que a gente não vai ver mais esses adesivos sendo Aplicados. É um adesivo que realmente subiu muito de preço. Ao longo do tempo, aqui, desde que ele se tornou um item de contrabando, ele subiu demais. Teve até uma explodida que chegou a vender por mais de 9 mil reais na Steam. Depois caiu pouco o preço. E o que eu fiquei pensando é o seguinte: quem tinha medo de aplicar a Howling Down por ser um adesivo muito caro e por não segurar muito o preço colado por ser um craft comum. Vai fazer muito esse craft de baby haul. Vai comprar quatro desses adesivos. Vai estar tá dando a taxinha ali para a Valve, né? No mercado da Steam. Então, talvez essa foi a ideia da. Valve, ao introduzir o Baby haul Eles pensaram que muita gente ia colar esse adesivo né E aí vai dar bastante lucro Pra eles, com certeza, porque é um dos adesivos Mais comuns e o preço dele tá caro Além de ter muita gente fazendo 4x Também vai ter gente fazendo isso aqui, completando O craft de uma Howl, de alguma skin Que já tinha um Howling Down com um Baby haul né, pra ficar tipo o combo Pai e bebê, então cara, eu acho que esse adesivo Baby hall vai ser colado muito Será que vai subir de preço no futuro? Se a raridade dele fosse um pouco Maior, né, se ele não tivesse aqui como adesivo azul, eu acho que ele podia realmente valorizar o nome teu. Mas como essa daqui é uma cápsula que provavelmente vem pra ficar, eu acho que não mantém nesse preço aí de 9 reais, não. Até porque galera, a gente tem que pensar o seguinte, é a primeira semana desses stickers no mercado. Por enquanto só no mercado da Steam, né? Porque só depois de sete dias desde essa data aqui que a gente vai ter transações fora do mercado da Steam, como por exemplo aqui no Banff 63 no mercado da China. Não tem nenhum sticker desse que já saiu de três logo, então não tem nenhum anúncio. E quando eles começarem a ser anunciados aqui, aí sim o preço vai desabar. Falando agora do craft que eu estava pensando, esse daqui. Já aconteceu vários desses. E olha, dá um, um ar high tier pra skin, né? Pra cá, Slate. Hoje, você iria gastar quase 40 reais pra fazer esse craft. Eu aconselho você a esperar. É bem provável que daqui uma semana você vai gastar metade ou até menos. Tudo depende do preço, né? Da hypada que esse adesivo der nos próximos dias. E eu acho que já, já deu hype. Muita gente já colou nas houses Muita gente já criou skins. Como a Slate e também essa headline, skins mais comuns, digamos assim, né? Que ficam muito boas esse adesivo. E esse adesivo, quando raspado, ele não tem nenhum easter egg, assim, né? Basicamente só a versão em preto e branco do sticker. E, geralmente, quando a gente tem easter egg, faz com que o adesivo valorize mais. Mais uma coisa que faz a gente pensar que não é um bom investimento esse baby haul. Mas é realmente um adesivo fantástico. Eu Tô até considerando colar 4 dele na minha user print. Assim, olha como que ficou. Foda, mano. Você é louco. Gostei, hein? Bom, o que, que vocês acharam desse adesivo? Tem mais coisas ainda pra gente conversar a respeito dessa cápsula insana que trouxe 65 adesivos pro CSGO. Tem easter eggs que a gente ainda tá descobrindo. Tem combinações Insanas, principalmente com esses adesivos Lenticulares que eu quero trazer pra vocês Então deixa um like no vídeo se você quiser ver As skins que mais combinam com Esses adesivos insanos aqui dessa nova Cápsula, tamo junto e até a próxima galera Um abraço, falou